beleza? Quem falar é um estrelador isso aqui para mais um vídeo aqui no canal isso aqui no Roblox mais necessário em 3008. Se você não acredita em máquina do tempo, acredite. Nós estamos no ano de 3008. Eu trouxe meu amigo. Hoje eu trouxe meu amigo Paper Hat para essa aventura. Olá. Hello. Estamos no ano de 3008. E no ano de 3008 teremos nós vi viveremos numa loja abandonada. Quer dizer, Abandonada não. Uma loja. E nós teremos que construir fortes para se proteger dos funcionários. Porque os funcionários não gostam de pessoas que ficam mais das 10 horas da noite. Porque eles querem descansar, eles querem dormir. Entendeu? A gente fica na loja, aí eles não gostam. Então, a gente precisa fugir deles, construir fortes. E o Marco saiu. Por que, que você saiu, Marco? Você é maluco? Tá ficando de noite? Meu caramba! Ah, merda. Ô, Marco... É, tem uma entrada, sabia? Tá sabendo, né, Marco? Tem uma entrada aqui desse lado, né? Eu sei que tem uma entrada aqui. Ah. Olha só. Esse aqui é um, um forte bem humilde, sabe? Não tem muitas coisas assim, mas dá pra sobreviver. Marco, se você dá uma olhada aí embaixo, Marco vai ter sua vida. Jogou de noite. Eu vou colocar o som no jogo, por que não? É. É agora, eu acho. Não sei. Bah. Ficou de noite? Meu Deus do céu. Nossa. Foi de noite? Essa é a hora que eu aumento o som pra escutar. Marco, aqui literalmente tem um monte de bicho. Tem que tomar muito cuidado. Lembra que tinha um monte de oh, bicho em volta? Que Nossa, que alegria. Que... Mano, e por que, que esse menino não entra logo no forte? Você sabia que ele... <risos> eu saí. Não, Socorro, Eduardo, socorro. Eduardo, eu tô aqui em cima. Hoje, os caras tão crachados, que isso? Os não correm não atrás de nós? Eu tô aqui Marco, em cima. como que você subiu aí em <risos> cima? Ó, ó, deixa eu te mostrar como é que eu subi aqui. Ai, calma. Agora, como é que eu desci? Aqui, ó. Eu vim nessa... Eu subi aqui, ó. Aí eu vim Esse na prateleira. Esse porte 100%. Não, calma aí. Aqui, ó. Eu vim hum. na prateleira. Aí eu só fui aqui. E pronto. Ó, os bichos agora que o bicho despertou. Você viu nós agora? Segui sei. hein. Vamos deixar se <risos> ele entrar aqui e ferrou. Ah! Ah é, Marco? Liga... Não, deixa ligado, que isso? Não tá vendo nada? Mano... É. Mano, se ele entrar nesse forte, ele nunca mais sai, não tem como tirar ele. Literalmente. Marco, não faça isso, por favor. Não. Como que eu, eu apertei, mas eu bati. Desceu. Tá batendo nele? Boy, o cara tá aqui. que eu peguei? Ah, eu, eu peguei uma mesa. peguei a mesa. ai ah. Jesus Cristo, que susto. Aquele cara bombado, Já precisa se ele cata nós? Mano, tem um cara ali de 8 quilos de cada braço. Mano? Ei, Marco, fale algo. Fale alguém em comprova que você é bilíngue. Ah, para tudo. tudo, dropar tudo também. Oh, esse kit dropar. de primeiros socorros, eu recomendo você já ficar com uns dois assim, um, os dois, sabe? Uns dois? Uns dois só, só dois. Eu... É os dois desse pega uns hot dog ou, ou outra comida. Aí que você acha, as duas comidas também, porque é importante. Ah, assim. beleza. Às vezes você sai, você vai para Nárnia, o bicho te pega, você consegue fugir, falta energia. A gente pressou dele, calma aí, ele que tá pegando as coisas, calma aí, vem aqui, ó, ó, ó, ó, aqui, aqui. O okay. que? Não, amigos, tem outro lado pra você entrar. Aí ah, eles já chegaram. Ó, oh. aqui. Marco, sai daí, Marco. Mano, aqui, ó. Marco. Pô, cheguei, cheguei. Ai, tomei dano. Mano, o controle treme quando eu tô mudando, que louco. Nossa, melhor sentimento Agora que eu já tive na minha vida Foi isso Vê, é... Mano, eu deu uma é. tremidinha aqui Que isso Muito, do muito louco Muito louco é. E o cara tá ajudando a gente, velho Não, Marco, olha só a sua vida Só por um segundo Caraca, o cara tá deixando limão Cookie Ai, eu tô, eu tô prezando de comida Comida ou energia? energia Energético. Aqui. Vou pegar mais um energético? Não. Peguei pizza. Oh, onde tem energético, né, gente? É importante, viu? Eu corro Peguei bastante. Pizza um energético. Mano, esse negócio do controle tremer é muito top, cara. É, véi. Faz tempo que eu não jogo com controle. Mano do céu. Parece que o cara te deu um soco na vida real. Oh, véio, como é que eu consumo o kit médico? É... Você fecha essa aba. Que? Você vai no kit médico. Você vai apertar. Você vai fechar. Tá é que tu tá com o kit médico? Agora você aperta a G de novo e segura. Segura. Uhum. Oi. Pronto. Ah, Ô mãe, já. estamos preparados tá... para a próxima noite. Ele é mobile? Ele? Ele tá jogando mobile? Tá. Ah. Mano, esse mas jogo se eu não engano, tá pra jogar eu na Xbox. O que que aparece em cima do meu nome? Aparece que eu tô no, no console? Não, aparece que você tá é, jogando em computador. Aparece também. Ah, também... Tá... Aparece, parece como se fosse uma TVzinha. Ah, o cara tá jo... Ô, mas jogar no telefone também é da hora? Esse jogo jogar no telefone é da hora também. É. Deixa eu ver se eu consigo criar amizade com ele. <risos> De amizade, agora, o que a gente faz? Deixa eu ver aqui. Vou examinar aqui os bichos, onde eles estão e onde eles habitam. Vou dar uma assobiada. Olha o tamanho daquele cara. Eu não me conformo compre... Eu me inconformo com aquele cara. Olha o tamanho da. Assobia, Marco. Ah, meu amigo, meu amigo. Meu Deus. Oh, você crachou aqui, amigo? Que isso? Nossa, deu um tapa no pé dele, o cara virou um mortal. Quem toma um soco no pé e dá um mortal, Ai, meu? Marco, sai daí, Marco. Meu Deus do céu, Marco. Marco. Ei, é, amiguinho. Real ou dólar? Euro? Nossa. Mano, eu tô, eu tô socando o maluco. Tô metendo tapa nele. Pô. Oh. Ei, é, amiguinho. Peraí, peraí. espera aí. Espera aí, Marcos, vai morrer. Ah, eu buguei. Meu Deus do céu. Ei, amiguinho, vem cá, ó. Banana babadi. Babadi? Vaza. Ai, meu Deus, socorro. ai meu Deus, socorro. Socorro, socorro, Eu vou avisar. Sou nada. Mano, olha o chat do nada. e. É, eu tô no controle, controle não tem chat. Esqueci. Ei, é, amigo. E capa de dar um piteleco. Ah, não é Marco, sai daí, Marco. Você vai morrer. Deixa te... Mano, ele me deu um tapa. Mano, esse, o controle tremendo é muito bom, cara. Que isso? Não recomendo. Não recomendo olhar pra cá, velho. Não recomendo olhar pra cá. Eduardo, não recomendo olhar pra cá. Por quê? Eu não recomendo. Ó, tá vendo? Eu tomei uma Coca-Cola espumante e eu perdi vida. Fala, meu nobre, eu tô quicando. Que que é Você tá roubando um PC? Bora jogar Trata Fortnite! Que... Treta aqui o PC! Treta aqui o PC, vamos montar o PC. Caramba, o PC caiu. Será que eu não tenho, muito... eu não sou especialista em montar PC? Tá, vai. Pronto. Drop. Ó. Gamer, gamer. Gamer, muito gamer. Muito, muito. Meu Deus! Que isso? E eles puxam, olha. Cacau, que... Ah, não. Mentira que você tirou, Marco. Não, eu a tirei TV. pra colocar aqui, ó. Ah, não, Marco. Você não fez isso. Funcionou. Que isso? E aqui? Agora aí. Gamer. Muito gamer. Muito gamer. Cadê a cadeira raiz? Eu vou buscar a cadeira raiz. Calma lá. Ah, calma. o PC ficar aqui embaixo. Boa. Pera aí, Marco. Eu vou pegar a cadeira raiz. Gamer. Quer ver? Só que essa aqui é até mais fofinha, sabe, Marco? aqui não é muito, muito, muito, muito, muito eu é cadeira, coisa, não. Outra cadeira raiz aqui, velho. Aqui, Marco, eu trouxe a cadeira raiz. Calma aí, eu tô chegando com outra cadeira raiz. Não, não tem uma cadeira mais raiz que essa aqui, ó. Só que isso aqui é de... Mano, eu peguei exatamente essa cadeira. Mentira, tu pegou a mesma cadeira que eu. Nossa, qual que é a chance? Muito gamer, esse cara é muito gamer. Muito, Ai, muito, então muito. eu vou atacar Mano, então eu vou tacar a cadeira. Pá! Cara gamer demais. Olha esse cara aqui, ó. Eu vou matar ele. Não tem pizza aqui? Olha o cara que tá ajudando nós. Ele foi embora. Uma lata de feijão. Roubei. Ele foi... Ele foi... Mano, ele foi lá com certeza pra ajudar a gente, né? Ele vai voltar. Dor. Mano, o cara fica o dia inteiro enchendo inventário. Coisa saudável. Pega comida pra gente. que tá fazendo? Montando um PC gamer. Por que não? Caramba, não acerta aqui. Mi... Tem uma mirinha, Marco, que é tipo assim. Minúscula. Você Deus. pegar os itens. Tem que mirar com ela. Se você pegar os itens, tem que ser certinho. Onde? Oh, Negócio difícil. Ah, é, eu preciso de energia. Eu tô tomando um Energético. Red Bull. Dois Energéticos. Oito Energéticos. Caraca, o cara trouxe uma bolada de Energético aqui, velho. Ótimo. Não, sério, olha isso. Mano? Mas esse é Coca-Cola Espumante. Vou procurar mais coisa. hoje como é que o cara faz essa rasteira? Ué, é só sei correndo. Uai. Ó, ah, fiquei tomando só Coca-Cola Espumante. Olha o que aconteceu? Perdi vida. Nunca como só Coca-Cola Espumante. Viu, <risos> crianças? Comam. É, é, é, é. Frutas. Quando eu digo não, frutas, não, eu pode, falo pode. como comer. Comer é. Sei lá, eu sou muito ruim. Não, eu não sabia. Sabe uma coisa que eu não sabia? Que eu sabia, só que eu não lembrava? Que o controle tre tremia, Marco. Eu não sabia disso. Nossa. Pois é. Peguei uma pizza inteira aqui. Mas vai é ficar gordo. Vou pegar até um prato com pra pizza, não tem como pegar um prato? Nossa. Por que, meu? Né, Marco? Não faz nem sentido ah, isso. Você pode vou... pegar a pizza, eu, você eu, eu, pode eu, pegar eu, um prato. Você pode ver se tá ficando de noite? Porque eu tô na. Não, tá não. Ideia. Tá não, mas recomendo você voltar, já. Mas não tá ficando, não. Você meio que calcula, sabe, Marco? Você raciocina ah, que quanto que tempo que tem a noite, quanto, falando, quanto tem um tá dia. Cacá. Oh, Nossa, o cara tá fazendo... Tá Mano, acho que esse cara tá achando que ele vai ficar aqui até meia-noite, né? ou oh, não, Quanto de comida que o cara pegou? Galera do céu, olha quanta comida eles pegaram. Eu fiquei aí, ficar por uns cinco minutos. Cinco minutinhos. Olha a quantidade é, de comida. Um biscoitinho de carinha feliz. Eu não sei pra que ele serve, mas tá. Aqui o biscoitinho. Ah, hein? Acho, que... acho que ele é bem raro sabe? Biscoitinho de Ô, é. oh, velho, e eu. Mano, e sabe o que eu achei? Eu achei que? um lugar que a gente pode ficar. Onde? É um parkour, velho. É um parkour. A gente pode ficar no final desse parkour. É mesmo? Uh -huh. Aham. Depois. Essa. Oi? Enquanto o Marco fala com o cara nada a ver ali. Eu vou sair aqui fora só pra ver se o bicho tá aqui. Eu logo eu vou voltar porque eu não sou besta. Mano, só o é um bicho aqui, ó. Hey. Ê! Hi, friend, Hi! Seguro! Ele é BR, velho. Falando com, com, com o bicho aqui que é trilingue, que ele fala inglês aqui. Que o bot é o bicho aqui. Hi! Excuse me! Não, engano! Como é que fala engano em inglês, mano? Ajuda aí. I don't care. I don't care for you! Eu não ligo pra você! I don't care for you! Morreu! Morreu. Um tapa. Você vê. Cara, banana, babadinho, babadinho. Não, basta. Ah! Mano, ele entrou? Ah, não, mentira. Então, por isso que eu falei. Vamos ter que abandonar o lugar. Não, a gente vai ter que levar. A gente vai ter que pelo menos levar as coisas. Ele saiu? Ele vai. Ah, mano. Boa. Mano, ah, mano, ele entrou! sua comida! Meu Deus do céu! E agora a gente vai pra... Cadê ele? Ele tá aqui dentro ainda? Não, ele tá lá fora. Ele saiu? Não sei, ele. Graças a Deus. Ô, véio, Deixa e a gente... ele lá fora. Mano, de manhã a gente vai ter que chamar alguns... o cara lá, o Lex. A gente vai ter que chamar ele pra gente ir pro lugar. E aí okay. marcar o wave. Mano, você tá com o whey aqui ah. da casa? Marquei. Beleza, porque a gente vai ter que ir e voltar com as comidas. Galinha okay? do meu canal, estamos numa situação crítica, meu. Ah, e eu tô 46 de vida, sério, eu preciso de comida. Bom, come... Eu tô pegando comida Não, aqui. Comer eu tô... pedra. O dono, não, do canal, porque, o dono do canal... O dono do canal, Garfinho, tá dormindo. Em cima do guarda-roupa. É porque ele falou assim... Ah, a casinha que vocês compraram pra mim não é o suficiente. Tem que ser em cima do guarda-roupa. Muito bom o ensinamento. Muito obrigado. Agora vamos embora dessa merda. Vamos embora. Eu só tenho um item no inventário? Ah, não. Onde que é, Marco? aí Peraí. aí Lux por volta. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, isso aqui foi só um... Esse negócio não salva. Eu tava pensando em comprar um servidor VIP, já que é 10 sou looks. E salva as nossas coisas, né? Eu vou, eu, vou, eu vou pensar ainda nesse caso. A gente cria um mega, uma mega casa. Comida infinita. Uns amigos aí. Então, galera, esse vídeo foi um pouco diferente, né? É, ele foi um pouquinho mais... Isso foi longo ou curto, de acordo com o editor aí. PPBR, muito obrigado pela presença no vídeo. Falou. E... Fui. ¿Ya